Bem-vindo ao Calcule Comigo! Nesse vídeo de dicas de aplicativos, vou mostrar para vocês hoje o Photomath. O Photomath funciona como uma calculadora algébrica, ou seja, além de executar os cálculos numéricos que uma calculadora normal faria, ele também é capaz de resolver expressões algébricas, como, por exemplo, encontrar as raízes de uma equação. Ele é gratuito, e está disponível tanto para Android quanto para iOS, e tem um recurso muito interessante, que é o reconhecimento de escrita à mão. Ele consegue, a partir da imagem capturada pela câmera, interpretar qual é a expressão matemática, resolvê-la e apresentar para você o resultado. Além de apresentar o resultado, ele também apresenta o passo a passo para chegar nesse resultado, e também os gráficos das funções envolvidas. Eu vou agora mostrar para vocês quais são as expressões matemáticas que o Fotométrio consegue interpretar e calcular corretamente. Em expressões aritméticas, ele interpreta bem somas, subtrações, expressões mais longas que envolvam somas, subtrações e parênteses, como por exemplo este caso. Ele também interpreta multiplicações utilizando o ponto como sinal de multiplicação ou o x como sinal de multiplicação, ou ainda um asterisco como sinal de multiplicação. Para as divisões, ele interpreta os dois pontos como sinal de divisão, ou ainda os dois pontos com um traço no meio como sinal de divisão. Ele consegue interpretar bem os algoritmos manuais de soma, de subtrações, neste caso, de multiplicações entre dois números ou ainda de divisões entre dois números nessa forma algorítmica linear. Ele interpreta bem frações nas suas operações básicas sem ou com parênteses. Faz comparações entre frações e interpreta fração de fração, o que possibilita resolver problemas mais complicados, como este. Módulos com suas operações básicas e módulo de módulo. Expressões algébricas são feitas as suas expansões e simplificações. No caso de expressões algébricas mais longas, também é possível apresentar suas simplificações. potências numéricas são calculadas e potências algébricas são expandidas. Raízes numéricas são calculadas, assim como expressões que contêm raízes e expressões algébricas contendo raízes são simplificadas. Equações lineares têm as suas raízes encontradas, sejam expressões curtas ou mais longas. Equações lineares com restrições ou mesmo equações sem solução. Equações paramétricas têm as suas soluções dadas em função dos parâmetros. E equações com várias variáveis também são resolvidas. Equações modulares e que contêm módulo do módulo também são calculadas. Equações quadráticas ou do segundo grau têm as suas raízes encontradas. E equações do quarto grau, que podem ser reduzidas para o segundo grau, também têm suas raízes determinadas. Assim como equações exponenciais, logarítmicas, equações trigonométricas, envolvendo seno, cosseno, tangente, secante, Equações radicais, mesmo que haja raiz de raiz. Sistemas de equações lineares são identificados e resolvidos corretamente, assim como os de equações não lineares. Inequações, desde as mais simples, até aquelas que têm intervalos abertos como solução, intervalos fechados como solução, ou união entre intervalos como solução, são apresentadas corretamente. Inequações modulares, Apresenta a união entre intervalos, mesmo que haja módulo do módulo, também são resolvidas. Inequações logarítmicas e exponenciais e sistemas de inequações lineares e não lineares, são identificados e resolvidos corretamente. Expressões numéricas que envolvem logaritmos ou exponenciais. Expressões trigonométricas com graus radianos. ou mesmo em forma paramétrica, são resolvidas. Binômios, com suas operações básicas e na forma paramétrica, são interpretados. Números complexos e suas operações de soma, subtração, divisão entre números complexos. Cálculo do seu módulo, mesmo que seja o módulo de uma operação. E a potência de números complexos, assim como limites de funções tendendo ao infinito ou a valores constantes. as derivadas utilizam as regras de derivação corretamente e interpretam no caso de várias variáveis. Ele interpreta as integrais utilizando regras de integração e calcula também integrais definidas. Mesmo tendo muitas funções, o fotomatch também tem algumas limitações. Uma delas é o trabalho com matrizes e vetores, que não é interpretado pelo software. Equações diferenciais também não podem ser resolvidas. E o problema de ter que trabalhar sempre com a notação que ele interpreta. Ele não interpreta diferentes notações, por exemplo, para derivadas. Esse foi o primeiro vídeo da série do Photomath aqui no Calcule Comigo. Eu sou o professor Felipe Heitmann e nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como digitar as expressões matemáticas no teclado do próprio Photomath no seu celular. Isso pode ser muito útil, pois nem sempre você pode apontar a câmera para a expressão que você quer calcular. E o outro vídeo é explorando o passo a passo, que para mim é o mais importante, pois... Explorando o passo a passo da resolução de um problema que você está tendo dificuldades, você pode descobrir aonde você está errando no seu pensamento matemático, e assim melhorar cada vez mais. Assista esses vídeos, assine o canal e acompanhe os novos lançamentos do Calcule Comigo. Um abraço!